Acho que nesse ponto os índios podiam só não ter opinião, né? Nesse caso. Né? Como assim? Porra, é, a terra é deles até certo ponto, né? Porque a terra também é nossa, né? Isso. Aqui é o Brasil, aqui não é a ou terra a indígena terra, tal. Ou até que paguem o um royalties para eles, mas deixa passar. É paga, compra é, a terra, compra, mas até, te... pô, a gente não pode deixar uma cidade um estado sem, um estado sem energia por, é, mano? por causa que um cacique não quer que passe meia dúzia de fio é. ali na terra do cara. Desculpa. Não faz Bom, sentido isso. Uma, né? uma estrada, agora é, tem outra estrada 163, outra que estão fazendo lá na. Porque eu viajo o Brasil todo e fico sabendo das histórias, né? Também não de... tem que fazer mais 150 quilômetros, tem que desviar. Eu passo daqui pra cá, eu tenho que desviar por aqui e pegar aqui, porque o cacique também não deixa passar. Tipo, faz igual nos Estados 150 Unidos. 150 km. Compra as terras, dá ali o dinheiro pra caralho. Os índios lá ficaram bilionários. É, Sim. Com cassinos. Então. Ah, é. agora, agora a gente vai, vai abrir loja em São Luís do Maranhão? E eu espero com a Estado da Liberdade. É. E... Não, tem que ter Estado da Liberdade. É, claro, é. mas essa ativista lá... Como é o nome dela ainda? Eu vou deixar ela famosa lá. Ver o nome dela aí. Aí, é... Esse dia um caminhoneiro do Ceno Tem um uns 100 quilômetros. Muito ruim, mas muito ruim. Estrada de buraco. Mandou pra mim. Mandou pra mim minha... Mas só buraco. Fui ver. Índio. Não deixa asfaltar deixa de faltar? Não deixa de faltar. Caralho. É. Isso é o Brasil que nós vivemos. Aí é meio foda, né? Não deixa fazer um porto, um aeroporto. Não deixa fazer. O país tem um, um, um mar enorme. Não deixa fazer uma marina. É isso? É difícil. É. Na minha opinião, a gente tem que ir. Por. Ok, os caras são. A terra é deles, tá ligado? Eles estão ali antes, mas o okay, que? A gente tá num sistema que a gente pode comprar a terra É, deles. paga alguma coisa, paga um negócio é né? tirar tudo deles, entendeu? Não. Pega um pedacinho ali que é para passar a porra do trem, só. Não, não é tão grande assim de terra, tá ligado? É. E dá um dinheiro, muda a vida deles. Sim. Fala é. assim, ó, agora você ganha royalties das passagens aqui do trem, que passam na tua terra. É. Pronto. Eu, eu sou a favor resolver problema e não criar problema. Sim. É. Não é, é foder o índio também. Tipo, deixa o índio mais rico. É Dá verdade. dinheiro pro cara. É verdade. Ele quer dinheiro. Ah, sim. O índio quer Com dinheiro. Certeza. O índio quer tecnologia. Mas tem gente que não quer que faça. Tem gente que usa o índio como ui, massa índio de manobra. Como massa de manobra para não deixar fazer e pro Brasil continuar atrasado. Por quê? Se o Brasil tiver mais ferrovia, mais hidrovia e mais estradas, o que acontece? Nós nos tornamos muito competitivo contra a França, contra os outros países. Né? Por que essa confusão, todas as vezes, é, da nossa floresta amazônica? Né? É a forma de nos calar, de dizer, ó, os competidores nossos, nossos concorrentes, é, dizer, não compra do Brasil a soja, não compra isso, não compra algodão, não compra Para quê? Porque eles... Eu, eu vou lá para a Europa, né? então lá o cara tem duas vaquinhas, dez vaquinhas, nós temos... 100 mil vacas, 200 mil vacas, né? Nós temos terra para isso, nós temos é, clima para isso. E eles não querem que o Brasil cresça. A forma de não é, deles de, de, de, de encontro é as ONGs e a ideologia que colocam na cabeça das pessoas para não deixar as coisas acontecerem. Simplesmente assim. Mas você está falando de. de... Cortar umas árvores da Amazônia, detonar... Não, de forma nenhuma, de forma nenhuma, de forma nenhuma. Você sabe quantos quilômetros... Por exemplo, naquele ano, naquele, existe a, a Amazônia Legal, que é aquela que você pode desmatar 20%, certo? E tem aquela que você não pode mexer.